Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar das variações do sinal de bom dia. Você sabia que existem variações dentro de uma língua? E hoje eu vou falar sobre cinco sinais de bom dia. Você quer aprender os cinco sinais de bom dia? Então, vem comigo! Meu nome é Kelly Canuto e esse... É o meu sinal. Bem-vindos ao meu canal do YouTube. E hoje eu vou ensinar para você as variações do sinal de bom dia. Mas vamos exemplificar e falar melhor o que, que significa as variações linguística. Vamos dar um exemplo da nossa própria língua, é a língua portuguesa. Imagina que você vai, ou já viajou, ou tem parentes em algumas regiões do Brasil. Então, região sul, região norte, região nordeste. Vamos dar o um exemplo da mandioca. E Às vezes você vai para uma outra região, mas ali já não é mandioca, é macaxeira. Numa outra região, aipim. Que tal um outro exemplo? Hum, vai lá na padaria e pede um pão de sal. Dependendo da região, por favor, eu quero um pão francês. Mudou a região, por favor, eu quero um pão cacetinho viu como que é engraçado? Mas essas, essas modificações elas acontecem em qualquer língua, mesmo sendo dentro do próprio país. Agora eu vou te ensinar os cinco bons dias e o último não perca é o meu preferido. Vamos lá, junto comigo. Palma da mão para frente. O bom vocês já aprenderam, né? Junta todos os dedos aqui, gruda no polegar, embaixo do queixo e abre todos os dedos juntos. Bom, bom, bom dia, dia. Palma da mão, deixa o indicador levantado, pega os três dedos e junta com o polegar. Coloca o indicador na testa e levanta para cima. Bom dia! Esse é o primeiro sinal. Vamos aprender o segundo? De novo, mesmo sinal de bom. Bom. E o dia é a mesma configuração da letra D, juntando todos os dedos aqui, segurando no polegar. Só que ao invés de você levantar aqui na testa para cima, você vai fazer assim, ó, como se fosse um arco -íris. Bom dia. Olha. Bom dia. Vamos agora para o terceiro sinal? De novo. Bom. Agora o outro dia. Configuração na letra A. Ó, palma da mão, fechou os quatro dedos aqui, deixa o polegar aqui, ó. E depois vocês vão juntar esses polegares e abrir em L. Então, letra A, junta polegar com polegar e abre em L. Ó, bom dia! Vamos de novo? Juntou. Bom dia! Muito bem. Quarto sinal... É bem parecido com aquele sinal que eu falei, que é o D de, de arco-íris, só que soletrado. Então, você faz o bom e o dia soletra, que é o D. O I, lembra que vocês aprenderam no alfabeto? Se você ainda não viu o vídeo do alfabeto, corre lá para aprender. E o A. Então, vai ficar. Bom dia. D, o I e o A, soletrando de uma forma mais rápido, ó, bom dia, e agora o quinto sinal de bom dia, bom dia, bom, fecha todos, aqui ó, fecha em S e abre assim, ó, vamos lá de novo, Fecha a palma da mão, fecha com a letra S, polegar aqui na frente, coloca as mãos assim em cruz, e, em cruz, no em X, e abre assim. Então vamos lá, sinal de bom, bom dia! E aí, vamos repetir de novo cinco sinais de bom dia? Então vamos lá! bom dia bom dia bom dia e bom dia gostou do vídeo pessoal então se vocês gostaram desse vídeo e das cinco variações do sinal de bom dia que com certeza tem mais variações aqui hoje eu ensinei para vocês cinco dessas variações e, ah, não se esqueçam, hein? Aqui embaixo nos comentários, coloca aí para mim quais dessas variações vocês já conheciam ou quais delas você gostou mais. Então, por hoje é só. Não se esqueça de clicar no curtir, de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Bye! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E isso é tudo, bebê, bebê, bebê, bebê, bem, bem, bem, bem, bem, bem.